E pior, só chegar pra cá É vamos é vamos. Você tá aí Seca da sorte, talvez não seja sorte, é falta de tentar Já quiseram minha morte, mas Jesus tava lá pra dela me tirar E se hoje é reserva do time, é porque nunca te o super saiyajin Tentaram me atingir e o preço disso aí, o Duque disse que pagaram Pagaram os Boa, rapaziada, meu nome é Franco, sou daqui de Panaltina DF Tem um grupo de rap por nome Novo Cenário Aí A gente tá nascendo aí do rap desde 2002 2002 pra cá, muita, muita água, ropa Rolou debaixo dessa ponte aí e a gente está firme e forte, né? É, faço parte do projeto Batalhas Homéricas, né? Que visa apresentar para a criançada, para a rapaziada que a gente vai nas escolas aí, é, ter um acesso à cultura, né? A cultura é muito importante. No nosso caso, a gente está apresentando a cultura hip hop para a galera, né? E eu, por ser MC, por ter um grupo de rap, teve uma grande influência na minha vida lá atrás, quando eu estava na escola. É... Não, não, não diretamente com projetos assim, porque quando eu era era parece que não tinha. Mas eu via a galera mais adulta, curtindo rap, e aí eu sempre curtia aquilo lá. E aí aprendi a escrever, aí depois aprendi até algumas, a, a, tive algumas ideias, e aí essas ideias comecei a anotar no papel, e aí mostrei para as pessoas que já cantavam. Aí os caras, para motivar, né, tá legal, vai treinando, vai treinando, vai treinando. E assim eu fui fazendo. Né? A galera meio que me zoava, me motivando, só que aquilo lá serviu de incentivo mesmo. E eu comecei a escrever, a escrever, a escrever. E aí comecei a compor. Aí quando pensou que não gravei a primeira música, e aí foi o primeiro CD. E aí tá aqui 2019, novo cenário, firme e forte. Tudo isso com a mínima atitude de lá atrás. Então, pra mim, tem, tem um peso muito grande essa atitude, essa ação dentro das escolas. Né? É, se pensar assim na música como fonte de renda, empreendedorismo, para a gente que está nessa era da internet dos algoritmos é muito interessante então ele tem um orçamento apertado vamos dizer de dois mil reais ele consegue comprar um computador um microfone e consegue criar música ali pegar essa música e colocar na internet seja através de plataformas digitais como o próprio youtube e com ter um Claro, aquele é o dele, e é descobrir que você consegue ganhar dinheiro com aquilo. Vamos dizer, eu tô ainda em planaltina, tô fazendo música em planaltina, tô postando essa música em planaltina na internet, mas pessoas de várias partes do Brasil e do mundo conseguem consumir, pelo simples fato de assistir aquele vídeo ou escutar aquela música, esse algoritmo, conseguir reconhecer essa música que eu criei autoral e arrecadar dinheiro com isso e daí eu tenho uma renda. Isso é um contexto tão amplo, se a gente for pensar, porém real, pensando todo nesse contexto de batalhas homéricas, das várias possibilidades. Eu deixo um, um verso do novo cenário. Se você quer o que nunca teve, então faça o que nunca fez. Quer o que nunca teve, então faça o que nunca fez. Todos vocês parabéns. Sim. Muito obrigado. Tamo junto. Estamos de porta abertas aqui pra vocês. Não podem vir quantas vezes quiserem, Porque realmente fazem diferença na vida deles.